Olá pessoal, meu papo de hoje é com pessoas que entregam treinamento ou contratam treinamento ou querem de alguma maneira fazer treinamento para os profissionais da sua empresa. Pergunta que eu quero trazer para a gente debater é a seguinte, por que que treinamentos com conteúdo super adequado não dão o resultado que a gente esperava? É uma reflexão importante da gente fazer, porque todo o treinamento envolve uma série de coisas. Envolve dinheiro, envolve tempo, envolve participação das pessoas, às vezes deslocamento de pessoal, envolve uma série de coisas. E aí a gente vai lá, faz tudo com muito amor e carinho, e o resultado não é o resultado esperado. Puxa, mas o conteúdo estava exatamente dentro daquilo que era necessário. O que, que aconteceu? É que, na verdade, fazer um treinamento significa lidar com várias coisas diferentes. Eu gosto de comparar o treinamento àquelas pessoas que equilibram pratinhos nas varetas. Tem vários pratinhos ali, eu tenho que cuidar de todos eles. Alguns eu dou um pouco mais de atenção, volto lá com mais frequência, estou sempre dando um toque no prato, senão ele cai. Outros eu vou lá, dou um toque, deixo ele girando, ele fica mais tempo ali girando sozinho, preciso me preocupar um pouco menos. Cada treinamento vai ter as suas né, características, coisas que a gente vai ter que analisar. E aí, pessoal, num treinamento a gente tem que pensar o seguinte, mais do que simplesmente passar informação, nós precisamos retirar a melhor energia de quem participa. Então se você é um treinador, se você é alguém que contrata um treinamento, lembra disso, nós precisamos retirar a melhor energia de quem participa. Por quê? Porque o que a gente busca com o treinamento profissional é a alta performance do nosso time. Nós estamos treinando pessoas para que elas performem cada vez melhor. Será que só o conteúdo vai garantir isso? Uma das coisas que muito se fala hoje é que treinamentos precisam ter questões tecnológicas, questões digitais. E é verdade, a gente vive uma transformação digital muito acelerada. Mas nós não podemos esquecer que o treinamento ele envolve pessoas. Então, claro, talvez essa transformação digital nos coloque aí num, num cenário em que a gente tem que mudar a nossa atuação, repensar o modo como a gente entrega aquilo e agir de uma forma diferente. Só que isso não está relacionado tanto com o ferramental técnico, está relacionado em como é que eu consigo impactar as pessoas que vão participar de um jeito diferente. A pessoa que vai entregar o treinamento, ela tem que ser líder dessa mudança, tem que ser líder desse cenário. E essa mudança na verdade é uma mudança do nosso mindset, é uma mudança do nosso modelo mental, em que a gente sai do foco no conteúdo e a gente entra no foco do participante. Repara que não é foco no participante, é foco do participante. Para preparar um treinamento, para entregar um treinamento, para contratar um treinamento, eu tenho que pensar o seguinte, quem é meu público? O que ele espera? Qual é o foco deles? O que seria interessante para eles para promover o engajamento? E aí um treinamento vai envolver a gente lidar com tarefas e lidar com a emoção. A gente tem a parte técnica do treinamento, tem que pensar lá na agenda, no cronograma, datas das coisas, quem vai viajar, quem não vai, vai ser remoto, não vai, logística de tudo isso, o conteúdo em si, tem uma série de tarefas que a gente tem que acertar. Mas a gente tem que pensar no lado da emoção. Como o meu participante vai se sentir? Devo ou não devo fazer determinado tipo de dinâmica? O que é mais adequado para esse tipo de público, pensando no perfil de cada um? Qual é a emoção que eu quero que eles tenham? Qual é o grau de, de participação que eu quero que eles tenham? Isso tem a ver a lidar com a emoção do participante. Então, quando a gente elabora um treinamento, entrega um treinamento, tem que pensar nisso. Então, aquela pergunta que eu fiz no início, né? Por que que alguns treinamentos com conteúdo bastante adequado não dão certo? Vou trazer uma outra pergunta. Será que o conteúdo morreu? Será que conteúdo não é mais importante? A gente tem que pensar algumas coisas sobre isso. A informação hoje não é mais um privilégio de quem está dando o treinamento. A informação hoje está disponível em tudo que é lugar. O participante, inclusive, durante um treinamento, ele acessa a informação em tempo real. Ele pega lá o celular dele, entra num mecanismo de busca, procura lá aquele assunto que está sendo tratado e ele encontra aquela informação. E talvez ele encontre essa informação, inclusive, com uma maneira de apresentar diferente daquilo que está sendo trabalhado naquele momento pelo treinador. Então, olha o conflito que pode acontecer agora. O treinador não somente não é mais o dono da informação, como ele precisa agora lidar com a informação que vem do próprio participante para o treinamento. Isso faz com que a atenção fique dividida. O participante presta atenção em quem fala, presta atenção na rede social, presta atenção na pesquisa que ele está fazendo ali. O poder mudou de lugar. O poder dentro de um treinamento não é mais de quem entrega, não é mais de quem promove. O poder hoje, ele está na mão do participante. Então, se nós somos líderes de empresas, nós queremos desenvolver nossas equipes, queremos contratar bons treinamentos ou queremos fornecer bons treinamentos, temos que lembrar disso. A aprendizagem hoje, ela é ativa e é o participante que está no centro da aprendizagem. Precisa de muita personalização no treinamento, precisa de muita interação no treinamento e precisa de muita prática direcionada para aquele público. De nada adianta eu fazer um treinamento, por exemplo, para um banco e dar exemplos nesse treinamento, ou fazer simulações, ou fazer atividades práticas de um caso que são referentes a uma farmácia, porque os participantes não vão conseguir se encaixar naquele cenário. E lembrem-se sempre que, independente do assunto que a gente vai tratar, das dinâmicas que a gente vai fazer, de ter um pouco mais ou um pouco menos de tecnologia, as pessoas que estão ali, elas buscam conexão. Elas buscam conexão com aquele aprendizado, conexão do uso que elas vão poder fazer no dia a dia delas, conexão com as pessoas que participam ali junto com elas. Então, para responder a pergunta, será que o conteúdo morreu? Não, o conteúdo não morreu. O conteúdo sempre vai ser base para as coisas acontecerem. Mas como é que era no passado e como é que é no presente? No passado, nós tínhamos o conteúdo centralizado. Agora nós temos o conteúdo distribuído. No passado, a informação andava num sentido só, agora ela anda nos dois sentidos. Antigamente, o professor, o treinador estava no controle, hoje é o participante que está no controle. Antes a gente trabalhava muito o que fazer e hoje a gente tem que trabalhar o como fazer aquilo dentro de um cenário específico. Antes era muito, muito expositivo, baixa interação e hoje é com alta interação e participação. Antes as entregas eram padronizadas, hoje elas são personalizadas. Antigamente se trabalhava um único canal, né? Hoje se trabalha omni-channel. Antigamente, não tão antigamente assim, computador, um quadro branco, né? uma caneta ali, o projetor, e eu tenho um treinamento. Hoje preciso trabalhar com múltiplas tecnologias e recursos. Antigamente, o treinador era especialista naquilo que ele ia entregar, que é o conteúdo. Agora o treinador tem que ser um especialista no negócio. E se é uma pessoa de fora, se é uma pessoa de dentro da empresa, se é você como líder, a pessoa que vai entregar aquele conteúdo precisa conhecer muito profundamente o negócio. Então, pessoal, pequenas dicas aí para a gente poder desenvolver as nossas equipes. Na hora de elaborar um treinamento, contratar um treinamento, pense nisso, participante no centro, muita interação, muita atividade. Coisas que façam sentido para quem realmente vai absorver. O conteúdo é um pedaço disso, é um pedaço importante. Mas só focar no conteúdo vai dar aquela sensação de, puxa, foi legal, mas não vai gerar nenhum tipo de transformação. Por hoje era isso. Não se esqueçam, toda quarta-feira, 20 horas aqui no nosso canal da Bravend no YouTube, para você não esquecer, tem o um sininho ali para você marcar. Nos encontramos numa próxima vez. Prazer conversar com vocês hoje.